E aí, pessoal do outro lado, tudo beleza? Eu sou Otávio Sete e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Eu tinha uma coisa muito melhor pra gravar pra vocês, mas eu estou possuído pelo espírito da gripe e ela está me destruindo essa semana, então essa voz de travesti e essa cara de gente morta, nem com maquiagem eu consegui resolver, então foi assim mesmo que se foi. Eu vou responder, na verdade, três perguntas frequentes que as pessoas estão fazendo pra mim nas minhas mídias por aí. Esse é o meu primeiro vlog, vlog, vlog, que vocês só me aguentam falando, porque que é a última vez que eu tava falando que não retardado, eu estava fazendo tag então, me julguem A primeira pergunta é se eu já fiz algum tipo de curso de maquiagem Eu nunca fiz nenhum curso de maquiagem Pra ser bem sincero, a única coisa que eu tinha visto de maquiagem na minha vida no começo Era as maquiagens que minha mãe usava A segunda pergunta que me fazem sempre É se eu fiz algum curso de desenho Ou se já dei aula de desenho Eu sempre desenhei, desde que eu me entenda por gente Eu fiz curso de arte final Eu não cheguei a fazer curso de desenho em si cheguei a fazer curso de arte final e pintura Porque eu sempre fui uma bosta em colorir coisas. Minha mãe viu que eu amava desenho e tudo mais, super apoiou e me colocou numa escola pra eu aprender arte final. Então, tudo que eu sei de arte final aparelho, lápis de cor Blá, blá, blá eu aprendi com dois professores que eu amo muito até hoje que são o Fábio Florentino e a Jacyra. é muito obrigado, porque todo, tudo que eu sei hoje em dia é graças a vocês dois e a terceira e última pergunta é se eu já fiz algum curso de culinária ou alguma coisa definitivamente não, mas uma das minhas melhores amigas, ela é gastrônoma especializada em confeitaria então ela me dá muitas dicas quando eu gosto de alguma coisa e quero fazer geralmente eu pergunto pra ela antes de me arriscar a explodir a cozinha, porque da última vez que eu quase fiz cagada na cozinha, eu quase fiz Perdi a minha cara porque minha mãe ia me esbofetear até não querer mais, porque a cozinha é tipo o espaço sagrado dela. Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou na cozinha. Todas as três perguntas com relação a cursos, eu só fiz curso de arte final. Eu fui professor de desenho por mais ou menos uns 4 anos da minha vida e eu parei porque eu tive que começar a fazer faculdade, eu comecei a trabalhar, mas dar aula de desenho é assim, uma das minhas grandes paixões. Eu adoro ensinar as pessoas a desenhar. Eu adoro ver as pessoas se expressando e mostrando as coisas através do papel. É isso aí, pessoal. É... Desculpa não trazer vídeo de maquiagem hoje pra vocês, mas definitivamente a entidade da gripe que está em minha vida não estava me deixando fazer nada. Se você aí, pessoa do outro lado, que é que nem eu e a gripe é a única coisa que te derruba, você me entenderá e não ficará chateado por de maquiagem essa semana. Mas nas semanas que estão seguindo... Trarei maquiagens legais pra você, incluindo uma maquiagem que eu tô, tipo, mesmo muito, muito, muito loucamente me preparando pra fazer, eu quero fazer, eu achei bem legal. Eu até fiz um acessório que eu postei na minha página, que é uma arminha de bang. Eu não vou mostrar agora pra vocês, porque senão vai estragar a surpresa. Mas de qualquer maneira, muito obrigado mais uma vez, até a próxima aí, falou!